suposto mundo exterior, isso aqui é, é formado de, por quê? Isso aqui é são formados por outras mentais. Vou colocar o mundo visível. Né? O que, que esse, mundo, esse mundo visível mostra? O que, que essas salas, essas pessoas, o que são essas pessoas? São ondas mentais que nós estamos enxergando dentro da nossa mente. Esse é o mundo que nós estamos, sendo, é, nós estamos achando que remover. Ele. Eles estão dentro da nossa mente. Até a, a própria experiência da hipnose ajuda a gente a enxergar isso. se eu hipnotizar a pessoa, com outra imagem diferente dela, some ela e a gente enxerga a outra. Certo? O mesmo mecanismo que um hipnotizador faria, né, essa mente coletiva faz ao novos. Então, nós vamos enxergar um tal mundo um visível que são um ondas mentais. Aí, quando a gente diz, por exemplo, é, sobre o desapego, que a verdade traz um desapego natural, não significa que nós vamos cargar tudo e que a coisa perde o seu, seu interesse. Por exemplo, a preocupação do impacto é do filho. Só para ilustrar, né? Enquanto ele estiver preocupado com o filho, como esse mundo vizinho, são novos mentais. Então ele está aqui, o filho sai de casa e né? pensa que saiu de onde ele estava. Vocês entenderam essas três que, que, que eu expliquei hoje, vocês vão entender quase tudo, tudo nesse processo todo aí, para não fazer mais coisa errada. Ou coisa inútil, né? Procedimentos ilusórios. Né? Então, o que a pessoa pensa? Se o filho sai da, da, da pista, de vista, né? Ele já acha que fugiu do controle dele. Certo? Então se ele tiver confiança, ele fica tranquilo e essa pessoa aqui recebeu um serve movimentais positivas. Mas a maioria não quer o índice de paz. Se atrasou um pouquinho, já ficou preocupado, né? Então o que manda? Uma conta dental negativa. Certo? É isso que está acontecendo. Agora, vamos supor que essa pessoa descobrisse que esse universo aqui, ele não está lá fora. Tá? Então onde é que está o filho? O suposto do filho? Como é tá Como é tá onde é que está o esporão? Onde é que está a cidade de Campinas? Onde está a cidade de São Paulo? Onde é está o lugar, e onde está o olho da terra? Agora a gente abrangendo a coisa no, no, ao máximo da, da questão. Todo mundo de si, ele está, como nós falamos, não é esterilizado. ele está aqui dentro. Certo? Está dando para comer lá? todo o universo está dentro de nós. Por isso que Jesus falou, o reino está dentro de vós. Certo? O reino absoluto. Agora, ele disse também, os vossos inimigos estão dentro de vós. Por quê? Certo? Essa aparência do mundo, é como se tivesse uma projeção, assim, o um filme passando aqui, jogou na mente, a pessoa acreditou na vida o exigente que quase chegou o braço e o aquele cinema de 80 graus. Alguém já conhece cinema? É? Quando o recado teve o exigente, ela falava porque ela não tinha o problema. Ele exigente de pelo mundo externo, né? porque ela apareceu na mente. Não tinha aquela, aquele acontecimento. Então, é, esse mundo inteirinho, ele está, não está separado de nós com a ciência, com a pessoa que está ali está tudo, o nosso ser visível o outro ser todo o ambiente que está ligado à pessoa está nesse filme que está na mente da pessoa se a pessoa é, ficar relaxada, beijada, começar a lembrar de tudo o filho dela vai achar dentro da mente Baixar o pai, baixar o avô, os, os, os falecidos, antes de nascer, vai. Está tudo lá dentro. É um filme. Sério? É um rolinho de filme, olha. Cada dia nós estamos alimentados mais uma rozinha. Está sendo enrolado com uma coisa aqui dentro de Nós estamos carregando tudo isso aí e sendo levados pelos prós e contras de cada dia. Não é isso que acontece? o outro tipo um bom dia para mim hoje foi um dia passei a semana no vídeo. então esses altos e baixos são altos e baixos de um filme que nós estamos acumulando por que, que nós acumulamos isso porque nós estamos aceitando aquilo como real tá? quando nós fizemos a contemplação da, da, da verdade que eu, que eu falei de pertença de manhã já é, lembrar. Não precisa lembrar tudo o que a gente falou aqui. Até... não por acaso, aquilo que marca mais para a pessoa é o que, que é montar ela. Cada um... Eu estou expondo aqui é uma série de artifícios para a pessoa lidar com a palestra. Uns um vão ter facilidade de usar aqui do copo para ter facilidade de usar o hidrato. Outros vão ter facilidade de usar, usar nem botões. O importante é que a pessoa use um que ela é, foi tocada por ele para fazer o teste. Né? Aí, no, no horário da meditação, ela começa a lembrar isso. O mundo que ela vai é, encontrar, ela, se ela não quiser ir, ela sair de casa, ela vai pensar que ela vai sair de casa, vai né? ser um ser humano, vai encontrar as pessoas e não vai saber o que vai ser daquele dia. Mas, se ela souber que esse dia não está vindo de fora, mas ela está formando o dia, certo? então ela passa a ser o bom do destino, não é? A ciência da mente, a metafísica pura, ela está embutida na mente. Na verdade, a, a metafísica mental, ela é uma colocação didática da verdade absoluta. Quando a pessoa fica sem elementos pautados, a gente fala simplesmente assim, só existe Deus. Então, ocupe-se apenas de concentrar a totalidade de Deus. Essa é a verdade absoluta. Agora, se ela subverte, e ela tiver em mente alguns princípios para lidar com as aparências, sabendo que tudo é Deus, fica muito mais fácil, tá? E, para que complicar, só tem que lidar, né? Tá? Então, com é, a prática disso, ela vai percebendo o quê? mostra ela levanta o manhã, ela vai descobrir o ser real que ela é. Que esse homem, esse ser que deitou, que acordou por mim, não é a ela lá. São filmes, são filmes que estão passando e a pessoa está se identificando com ele. Então é basta agora se identificar como Deus. Sabe? Mesmo que de início parece ser apenas aula isso. É então, o primeiro passo, né? Famoso primeiro passo. Esse é, passo. Esse é o primeiro passo. A estrutura do seguinte. só existe um ser existindo, Deus está existindo. Só esse é ser está em cima, sou eu. Isso é uma questão. Se a mente humana concordou, se não concordou, se está achando absurdo, isso não é interessa. Tá? Isso aqui é a. É, é, é a. A, a que vai cuidar da massa toda. Deixa aí. Ele associa um princípio desse pra sair do dia a dia para lembrar que não tem mundo lá fora, trazendo a natureza. Tá? Como ela isso aqui, lembrando isso, o mundo que antes de ir as informações que vieram ela, e ela ia lá, aceitando, essas ondas não, não se afinam mais, porque não existe mais o receptor delas. De quando a gente levanta de manhã assim, porque eu sou um ser humano e não sei o que para é você. Eu estou sintonizado no quê? Na questão coletiva. Certo? Então, o que acontece? Que nem um papel de baixo está atraindo a, a... o pensamento da humanidade. Só de incerteza, de medo, de... Redomínio de... a... negativo, tá? Por isso que eu falo, afirma aí é resolveu, então, Não se preocupe com o absurdo que parece ser. Isso aqui é o maior isolante que existe de resto. Eu sou Deus, não importa que efeito dê isso aí. Isso nós eliminamos o radar mental de humanidade nossa. Bom, ao lado disso, como a verdade é que Deus está sendo nosso, nosso ser realmente, nós passamos receber de dentro a orientação a cada instante e as ondas de nosso ser humano vão ser totalmente diferentes das comuns